Vambora rapaziada, mais um dia de bagulho do hoje. O Mais brabo todo dia, às 10 fazendo a alegria da manhã. Não é, Matheus, e não é pegadinha não, mano. É de janeiro a janeiro a partir das 10 da manhã, não tem? Tem pegadinha, né? É isso aí mesmo, filho. Já vou mandar um Fiddle da massa, terminado aqui. Marquinhos, Fiddle tá viável? facadinho eu não faço não, mano. Mas se você quiser tentar fazer, lança braba. Mas eu não faço, mano, Fiddle Sup. acho bem... É, é, é, é meio paia, mano. Recomendo não. O que achou do Jukes da pen Insano, mano. Surreal. Pegou todo mundo de surpresa isso aí, né, velho? Se flechar do sub... Ah, não, podrão! Mas eu sou Podrão, flashei, velho Já flashei, Podrão Valeu, Podrão, LOL, aí, cabeça de mamão Já fez nós flashar nível 1 aqui pra ele escorregar o Prime Mas eu acho que ninguém viu, tá tudo certo um flash e volta Bom dia, Marquinhos, você tá cheiroso demais hoje Como é que você sabe, meu tião? Se você nem cheirou, mano Ó, deixa eu ver os caras aqui, família Tive que flashar aqui, mano Mas já já volta, tá safe Relaxa que os caras do outro time não sabem que a gente flashou não, mano Tá safe Pera aí, mano, deixa eu já me, re... me estabilizar aqui, né Ai, meu Deus, vai resetar a galinha Pronto, achei o pixel exato, ó O pixel exato claramente do ladinho dessa árvore aqui, ó Ficou uma árvorezinha de Natal, né, sem enfeite nem pensei nas lane pra startar, confesso, eu só startei literalmente. Mas vamos nessa, né? Nossa, é o Sleaze? Essa Camila, Essa Camille, galera? É sério que é o Sleaze de Camille aqui? Alguém sabe confirmar pra nós? Sim, é ele mesmo? Tá streamando? Pode crer. Vamos lá matar aquele cabeça de pique, então já sei onde que eu vou dar o primeiro gank. Aliás, vai ser situacional, né? Às vezes eu posso até ir mid agora, ó, vamos ver Ó, o galho tá subindo, não, voltou Não vou gankar mid não, mano Porque a chance da Líria dar um counter gank aqui é gigante Tá ligado? Os dois e dois, esse pai é deles, né? Salve, Marquinhos, qual produto você usa no cabelo Me indica? Tireles, lavei meu cabelo Hoje com um shampoozinho que a gente Apelidou ele de moranguinho, lá na Shopee Tem a lojinha da minha mãe, ela é revendedora né? Da Avon, da Eldora, aí se você quiser Olhar aí, ó, a Isadora até mandou aí, ó Shopee.com.br barra Luciana MMM, se quiser lançar a Braba lá, fica à vontade. Aí, ah, o cara vai bater no pistouro? Não sei cadê a Lilia, hein, mano. Ah, só falar, né? A chama. Descobrimos. Tá, ele tem pressão mid? Tem. Ele tem pressão top? Talvez também. Mano, dá pra comprar isso, velho. Não, não Não, não? Não, não, não. mind. Pô, gostaria de comprar ali um aronguejo com a Lilia, mas não precisa, tá ligado? Literalmente não precisa. Ó, oh, a Lilia vai querer pegar os dois aronguejos. Esse aqui, aqui ela não pode, não. Aliás, ela até pode, né? Mas eu acho que eu tento fazer uma graça aqui. Será que ela tem visão minha? Vamos você CC filhão. É, amiguinho. Acho que você não podia fazer isso, né? E a gente já tava ligado que você não podia. Ó, oh, meu flash vai voltar na hora pra matar esse bobo aqui. Pegou? Ah, vocês precisavam do meu flash não, rapaz. E aí, precisado do meu flash? Acho, acho que não, mas assim, o flash voltou, nós já usou, entendeu? Lembra que nós flashou nível 1 pro, pro Primezão do Podrão aí? Aí como? Já voltou na hora aqui nós já usou de novo também, não tem problema não. O nerf do Fiddle vai machucar demais o campeão, tá safe? Ô, Rony God, eu não sei direito qual que vai ser o nerf do Fiddle, né? Mas parece que vai ser CDR no W, né? Eu preciso saber quanto CDR é, mano, pra, pra pensar um pouco se vai interferir ou não. Mas como é CDR, mano, pode interferir pouco, né? Se não interferir no dano, tá tranquilo. Se o dano tiver o mesmo, tá safe, tá ligado? Agora, se a Rito nerfar muito dano, dá uma pegada. Aumenta em um segundo W. um segundo W, se for um segundo W, tá de boa, mano. Um segundo W tá safe, velho. Se o usar o E, tá morto, velho. Nossa, P mira do céu pra cá, pai. Ai, o bom R do Sleaze, cara. Mas ele morre igual. Caraca, eu ia dar o free, ia dar o free no Sleaze com o um E. Ele lutou na hora, vocês viram? Mas morreu igual, foda-se. Ó, oh, o Shenzão, bot beleza. Ai, se desse tempo do Shen brotar lá, hein, mano. Close. Vai, filhão, vai, filhão. Agora, agora, agora, filhão. Abeita ele, faz ele deixar em tu... Nossa, ele não viu eu, será que tem dano? Vamos descobrir É seu, Korkon Dá um jeito de completar aí, acerta os mísseis Vai passar por aqui não, Lucian Engraçado que essa Líria não me invadiu Nenhuma vez, né? Por que, que a Líria não me invadiu? Mano, o cara tá trolando, ele tem que me punir mano. Ele tá me deixando free no jogo, né? Será que tem um ward aqui? Alguém tem pink Aqui tira, tira, só tira, só tira Só tira só tira pink, velho, que eu faço a boa se esses caras tirarem pink, eu lanço a braba, mano Se liga, rapaziada Meu flash já tá voltando, hein? Pode ultar, filhão. Só matar a Yasu, eu tanco mais um hit e saio fora. É o que eu posso. Sai fora, Yasuzão. Nice, Yasuzão saiu, tanquei o máximo que dava. Não sei cadê a Lilia. Eu vou startar esse drag pra ver se o drag dá slow no Lucian, ó, se liga. I'm right, coming, in a dream, oh. Será que o drag dois slow no Lúcia Deu um pouquinho que ele tá sem HP. Foda-se! Mata essa praga aí, mano! Uh! Tô vivo? Não! Ai, ah, tinha que mamar ele até o final aí, eu curava e não morria, mano. Filha da puta. Pelo menos eu tava valendo gold. Não, mas matamos ele, foda-se. Nem tava valendo gold, melhor ainda. Perdemos arauto nisso, mas não tem problema, mano. Kenzie disse que o LoL perdeu 40% dos jogadores nessa precision. O pessoal não tá querendo nem estudar os novos itens. Xipou, discordo, mano. Ah, onde que tá esse negócio aí de que... Vocês concordam com isso aí, galera? 40%? Eu ouso em dizer, mano, que o LoL... Vai entrar... Aliás, o LoL sempre foi hypado, né? Mas eu, eu sinto que o LoL vai hypar em 2021, que ele nunca hypou antes, tá ligado? Tipo, não que ele nunca hypou antes, mas vai hypar pra caralho, tá ligado? Eu acho que o LoLzinho tá, tá gostoso, velho. Tá num bom caminho. E ousem dizer que essa Season é uma das melhores que tá tendo aí, mano. Porque, tipo, tudo tá forte, tá ligado? Então não tem desculpinha. Ai, ai, sei lá o quê. Tudo tá forte, mano. Mas é uma das pré com que eu mais tô me divertindo jogando LoL, velho. Sem maldade. E aí, galera? Rola um lixezinho aqui, mano? Só pra nós fazer mais rápido. Ai meu Deus, tem visão onde eu tô? Ai, ai, ai, ai, ai Só queria pegar o blue, e indo embora Ué, amigão, se você for ficar de gracinha parado aí Pagando de e ninguém ajuda ó. Vai, vai, vai tomar o caixote Ah, roubei a jungle pelo menos É, não encosta muito aqui não Pera aí que eu tenho que ajudar os meninos Tem o ward aqui, o Lucian tá vindo Ai meu Deus, se esse cara trocar o fast check Eu cancelo Dá bastante dano nesse rapaz Chegou minha tropa aí, filhão, ó Chegou meu segurança aí, beleza? Olha lá, o bonde. Que isso? Eu quero. Deixa eu ver. É só mandar pra dentro aqui? Certeza. É bom pra quê? Garganta? Dedinho, hein? Delícia, velho. Nossa, olha a bagunça que nós criamos aqui, galera. Mano, o Lucianinha acabou de dar uma xicrinha aqui com melzinho. Minha mãe é apicultora, né? Essa é essa a palavra, né? Agora eu falei certo, né? A apicultora, ela capturou as abelhas, tá ligado? Pra fazer mel. Aí ela lançou um melzinho com limão. Melzinho do pé, mano. Nossa, mas tá origem, olha. Nossa, eu tô muito bem posicionado. Uma piquezinha boa ali, dá pra lançar nervosa, mano. Ó. Será que eu mato só um? Vou matar só um, vai. Não sei se vale a pena, mas vamos chamar no Dark. All yours. Nice, matamos. Hum, acho que dá pra sair Drake, né, mano? Vamos fazer o face aqui, sem muito segredo. Mano, agora que eu fui ver, tô dando B com 3.600 na bag. Acabou o LOL, tô gigante. Vou fazer o um abraço do Mania com a vista, isso aqui, e vamos nessa. Ó, esse ano eu não vou ter férias, né, mano? Eu vou, vou streamar até no Natal e provável que no Ano Novo. Mas assim, isso... É um investimento. Não um investimento, mas é... Uma forma de trabalhar full. Peraí que fodeu, velho. Uma forma de trabalhar foi, ainda mais nesse ano, que tá sendo um ano muito difícil pra todos, né? E mais pra frente eu pensar em folguinha. Mais pra frente, mais pra frente. Então é estranho todo dia, por enquanto, até eu aguentar, né, mano? Obviamente vai chegar um momento que eu não vou aguentar. Obviamente, eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Não tem um script aqui de mim, não, né? Cadê a árvore de Natal aí na camp? Porra, aí é exigir demais. Mano, falar pra vocês que todo Natal, nunca tive árvore de Natal na minha casa. Nem nem sei lá, da minha avó, nunca teve de ter uma árvore de Natal. Tem um gorrinho aqui, vai, pra dar uma simbolizada. chama. Aqui que é a live do Tuê é, Só se for o Tuê cabeludo lá ué, Acabou o um cabelo molhado, né? GG, acabou o jogo aí Teve aposta esse, esse primeiro jogo? Teve, né? Só que eu acho que pouca gente apostou, véi